De Estamos volta. de volta A hora de faturar prêmios, tem muitos prêmios Começando por... Ai, Mari Verdão, calma Não, não tem calma. Não, tem Eu calma. Tensão, não tem calma nervoso Não tem calma Eu fico com uma atenção Não tem calma, que tem prêmios São três sorteios agora Três ah. Três oportunidades pra... Vo... For... Eram quatro, né? Ai, que teve mundo as tintas Agora ficou três Só anda pé quem quer Vamos lá, então Olha aqui de sonda, pé, quem quer. Vamos saber quem é o sortudo. Ai, meu Deus. Ou a sortuda, onde comprou. Ô, Jesus. Vai, meu diretor. É 500 reais. Vai, Coloque professor. o computador para processar os nomes do nosso cadastro, porque é agora. Vamos saber quem vai levar 500 reais. Adriana da Silva Leodério, lá do Santa, Santa Rita. Rita. Adriana, parabéns. Quem conhece a Adriana ou se a Adriana está nos assistindo ou nos ouvindo, Adriana, terça-feira você aqui para receber direto das mãos da Mari Verdã R$ reais ah, da promoção Só Anda Pé Quem Quer. Obrigada por participar, viu, um Adriana. Beijo, Adriana. Um beijo para você. Muito bem.